Então, cara, hoje eu vou falar sobre como o Digo me inspirou, cara você tá interessando em saber como o Digo me inspirou Assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara Enfim, cara, o Digo, né, aquele youtuber, né Ele é um cara muito bom, sério, o canal dele é maravilhoso E eu vou te falar como ele me inspirou É o seguinte, cara, eu adoro o canal do Digo, sério, o canal dele é incrível Impecável, tudo cara. As músicas que ele usa de fundo são todas impecáveis. Tudo eu me inspiro muito no estilo de edição dele. No estilo do canal dele, que é opinião barra comentário Porque eu sou um canal de opinião barra comentário Eu sou muito inspirado no Digo. E sério, mano, eu vou te falar aqui Como o Digo fez eu começar meu canal, cara Então, seguinte, eu tenho algumas inspirações, tá ligado? Tipo, o Digo, o Tio Sam, o Lart, o Wolf E tal, esses canais que eu acho muito bons Na comunidade, cara, sério Inclusive, o Tio Seta tá muito próximo de alcançar 100k Tá ligado? Eu vou deixar o link do canal dele na descrição E espero que ele consiga Os 100k tá ligado? 100 mil é, inscritos No Youtube Porque ele merece a plaquinha cara. Por exemplo o Z Ele acabou de conseguir a plaquinha dele Do Youtube Então eu fico realmente muito feliz Pelo tá Z Que conseguiu a placa dele de 100k Porque ele é uma inspiração sério. Ele é um cara incrível né? Tipo Digo Tá ligado? Esses caras são incríveis, velho são youtubers maravilhosos, youtubers que eu admiro demais, tá ligado? E eu sou inspirado muito no estilo do Digo, que é um estilo de opinião, a com alguém gameplay de fundo lo-fi? só que eu tô tentando mudar as músicas, eu tô sempre botando alguma música, aí da biblioteca do YouTube, tá ligado? Que são músicas que você pode usar de graça, que são músicas inclusive muito boas, são músicas muito boas lá, tá ligado? Eu uso quase sempre essas músicas, mano. E eu tento muito variar, porque as mesmas músicas sempre é horrível, então eu não boto alguns jogos diferentes, tá ligado? Eu adoro o canal do Digo, o é meu estilo de edição ele é muito inspirado no do Digo, apesar de eu botar vários efeitos na tela e tal, tipo esse aí mano, que tá aparecendo agora, então eu sempre boto alguns efeitos na tela, algumas coisas maneiras e tal. E eu acho o canal do Diego uma coisa muito incrível, ele fala direto, ele é direto ao ponto, ele é um cara muito, muito bom, as opiniões dele são incríveis e, e o canal dele é, é perfeito, cara, realmente ele é uma inspiração pra muita gente começar o canal, eu fico realmente muito feliz que o Diego seja uma inspiração pra outras pessoas começarem o canal e começarem a produzir o próprio conteúdo Tá ligado? Começando é, com um estilo bem parecido do Diego Mas depois pegando a própria onda Fazendo o próprio estilo e tal Por exemplo, o Johan Que usa música clássica nos vídeos Então, cara, realmente tem pessoas Que querem diferenciar que é um diferencial nessa comunidade eu fico realmente muito feliz com o potencial do Digo porque ele ajuda a ficar mais pequenos cara mesmo que eu não tenha aparecido no último tá ligado eu acho muito bom que ele esteja ajudando canais pequenos daqui a pouco saiu 5 e cara Digo mano se tiver assistindo isso aqui inclusive cara compartilhe mano esse vídeo porque talvez chegue no Digo tá ligado vai que chega Ué ué não é possível ué enfim Digo que se tivesse chance aqui, mano, só te faço um pedido, tá ligado? Não é pra tu me bater em potencial nenhum, tá ligado? Não é nada disso. É o seguinte, cara, não me decepciona a comunidade, tá ligado? Não faz besteira, tá ligado? Porque seu cara é muito bom, cara, e realmente eu sou muito esperado em você. Porque você é uma pessoa muito incrível, tá ligado? Mas seguinte, se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha os vídeos, porque com 500 é inscritos vai ter potencial e potencial é uma coisa muito maneira. Então é isso, gente. Tchau, galera.